Beleza, cambada. Esse vídeo foi nos enviado pelo Diego Pereira. O cara é um profissional, inclusive de PF Sense. Pois é, PF Sense, galera. Linux, Windows, macOS. E ele nos enviou esse vídeo pelo seguinte fato: a história começou quando a galera do trabalho dele já estava cansado de tanto ver o Windows pegar vírus, travar, dar a tela azul e ter lentidão, pediu para que ele instalasse Linux nas máquinas deles. E a galera ficou sabendo de uma distribuição que tinha a aparência do macOS. Aí logo ele imaginou: pô, com certeza deve ser o Elementary OS, ou Elementary OS, seja a forma que você quiser chamar. Aí ele falou pra galera: traz aí que eu instalo. Então ele saiu instalando na máquina de todo mundo, e inclusive instalou na dele. Aí a galera tá satisfeita e ele resolveu experimentar também. E aqui está o resultado disso: ele mandou esse vídeo mostrando o desktop dele. E bom. Esse é o depoimento do Diego Pereira usando o Elementor iOS. Dá um liga no depoimento do cara, mano. Eu tô, acabei de fazer o um vídeo lá. tô fazendo o upload para o meu drive. Vou compartilhar o link aí contigo. Eu tentei abrir o maior número de aplicativos ali, pelo menos os que eu mais uso. WPS. A player de música, instalei o audacius enquanto tava faz, gravando ali pro pessoal ver que é bem simples abrir a central de aplicativos ali, instalei e tal, mudei papel de parede, aquela coisinha e tal acho que tem uns três minutinhos de vídeo, quatro, mas ficou, ficou achei que ficou bacaninha até tentei mostrar, ele com tudo aberto, tudo, mais de 10 aplicativos ocupava 2GB e meio de memória, incluindo o VMware, o VMware não, desculpa, VirtualBox Mania de ver meu era lá no trampo. Mas é. Cara. Eu, sim. Particularmente, tenho. Até que eu tô gostando dele, cara. O visual dele é legalzinho. Mostrei ele abrindo e minimizando sobre o próprio ícone e tal. Acho que vai dar boa. Eu, particularmente, não gostava muito do Elementary OS. Que eu via muitos bugs e por aí vai. Só que a galera anda trabalhando muito bem nele eu vejo que ele está bem mais debugado, bem mais leve, bem mais fluido, bem mais polido. Então é isso galera, vou deixar esse vídeo rolando aí, espero que vocês gostem. E é isso aí, parabéns à equipe do Elementary OS. Tá arrasando corações. E é isso aí, um abraço e falou.